Olá, crianças pequenas, médias e grandes. Que bom tê-los aqui mais uma vez. Venham, fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Porque esse aqui é o meu, é o seu, é o nosso. Tolkien Talk Kids. Eu sou Paula Dugais, contadora de histórias. E este aqui é o quarto episódio da série que conta a história deste livro aqui. Ferreiro do Bosque Maior. De J.R.R. Tolkien. Mas... Antes de eu continuar a história, eu vou recitar um poema. Se você se sente triste, se a vida tá chata e muito séria, é só se inscrever neste canal e uma estrela brilhará em férias.